Esta é provavelmente uma das perguntas que, que eu mais recebo quando abro perguntas no Instagram, quando estou nas sessões de perguntas e respostas com os meus alunos do ILB, Okay, que o ILB, por isso é, é natural é natural que isto aconteça, principalmente quando estamos a iniciar-nos nos mercados e ainda uh, temos aqui algumas dúvidas e que, que são válidas, ok? Esta é uma pergunta muito boa que surge muitas vezes e por isso eu quero trazer-te aqui o, o esclarecimento para assim tu também poderes investir melhor, com, com mais informação, até porque informação é poder, não é verdade? E, e qual é essa pergunta? É em que bolsa é que nós devemos comprar as nossas ações porque muitas vezes em que uma dada empresa possa estar cotada em 3, 4, 5, 6, 7 bolsas diferentes à volta do globo, ok? Tu tens situações em que, por exemplo, a Apple pode estar cotada nos Estados Unidos, na Irlanda, na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, Uh, na Holanda, enfim, vai estar em vários sítios. Uh, o mesmo se passa com, com outros exemplos, podes ter, por exemplo, a Abinbev, que ainda há pouco tempo falei aqui no canal, ok? A Abinbev, que, que é uma empresa uh, belga, mas que, cujas operações, a maior parte das operações, na verdade, é na América do Sul. E, no entanto, ela está cotada em várias bolsas também isto gera confusão aos investidores. Tens, por exemplo, também as empresas chinesas, que depois muitas delas estão a cotar nos Estados Unidos. E então isto pode gerar alguma confusão. E então quais são aqui as duas coisas mais importantes a termos em atenção quando estamos a, a, a procurar uma resposta para esta pergunta. Okay? As duas coisas mais importantes. A primeira é saber procurar investir, procurarmos investir naquela bolsa onde a empresa também tem sede que eu quero dizer com isto? Por exemplo, se estamos a falar de uma ação que está a ser negociada na Bolsa de Nova York, então, procurar saber também qual é a sede dessa empresa. Por exemplo, no caso da Apple, que eu trouxe, claramente nós sabemos, a Apple é uma empresa norte-americana, por isso faz todo sentido também negociá-la numa das Bolsas uh, americanas. E, e, e, por isso, eu digo numa das Bolsas, pode acontecer que algumas empresas americanas estejam na Bolsa de Nova York, na NIS, nice, outras estejam na bolsa do Nasdaq, ok? E hum, estas são as duas mais gerais, depois há outras pequenas bolsas, mas estas são as duas principais. E, e pode acontecer, por exemplo, a Microsoft seria a mesma coisa, ok? Também está nos Estados Unidos e a, a sede é nos Estados Unidos e também está a ser negociada nos Estados Unidos. E o segundo, o segundo item para tomarmos atenção é aqui no, no volume, ok? O volume de negociação, a liquidez, o volume de negociação. O liquidez, o volume de negociação é praticamente a mesma coisa, ok? E o que é que eu quero dizer com isto? Se tu tens numa dada bolsa, uh, negociam imagina 200 mil ações por dia e depois numa outra bolsa, num outro país, negociam apenas 10 mil ações por dia, se calhar é muito mais interessante tu negociares na bolsa de 200 mil porque vais ter sempre compradores e vendedores para as tuas transações, para casar a ordem de compra ou de venda, consoante tu faças uma venda ou compra, respectivamente. E enquanto que quando só tens, por exemplo, 10 mil ações a negociar por dia, se tu estiveres a negociar, por exemplo, 5 mil, se calhar é muito mais desafiante encontrar do outro lado alguém que também compre ou venda essas mesmas 5 mil, ok? É por isso é muito importante que tu procures aqui principalmente as empresas que as bolsas aliás onde estão a negociar mais ações por dia e, e por exemplo isto acontece muito principalmente com as chinesas que te falei muitas empresas chinesas como Alibaba, Baidu, uh, Tencent, uh, GD.com, Pinduoduo uh, etc etc já falei de algumas delas em vários vídeos aqui no canal ficam ficam aqui para tu veres que okay? links também na descrição e Acontece que muitas destas empresas começaram a negociar primeiro nos Estados Unidos e só muito recentemente é que começaram a negociar ou na bolsa de Hong Kong ou na bolsa de Xangai lá na China. E por isso é natural que haja muito maior volume de transação, muito mais compras e vendas diárias nas bolsas nos Estados Unidos do que propriamente na bolsa de Hong Kong ou mesmo na bolsa de Xangai. Estás a perceber como nem sempre a nossa escolha deve pesar aqui na, na sede da empresa ser no mesmo país onde uh, a bolsa, é, onde nós queremos negociar também é, mas também aqui considerarmos que por vezes pode ser muito mais interessante negociar numa dada bolsa por uh, um facto que é uh, o seu volume de transação, a sua liquidez diária, ok? Estes para mim são os dois principais motivos que nos levam a decidir por uma bolsa, pois claro, poderíamos entrar em mais detalhe uh, para outros itens como os custos de operação na tua corretora, mas aí é tão diferente de corretora para corretora, depende tanto da corretora, do banco de investimento que tu usas para investir, que iria gerar confusão e eu quero trazer aqui simplicidade, quero trazer clareza nos teus investimentos, tá bom? Por isso, tens aqui a resposta a uma das perguntas mais feitas de, semanalmente, pelo menos, aqui nos investimentos lucrativos. Espero que tenha sido um conteúdo útil para ti. Deixa aí o teu mega like se realmente foi, ok? Deixa aí bem azulinho, fica à espera por ti num próximo episódio que seja importante para os teus investimentos. Uma salvação lucrativas. tchau, tchau!